A ah, melhor faca. Não, a melhor faca é a butterfly. Na verdade foi. Pra mim é a butterfly é mesmo. Butterfly tem uma puxada muito boa. Linda. Todas são bonitas, menos like a. No, a nova faca eu não gostei nenhuma. Aquela cópia da carambite até vai. A sobrina do bomb. Que é isso? Calma, tá dentro do bomb. Hum. Puxou você, nas suas costas. Tá eu aqui dentro pra... do bombe. O cara é muito ruim. Ele um É realmente. Aí não tem como, rapaz. Quer ganhar o jogo, não? Vai comprar scout? Não. É overpresa curto, muito. Então vou puxar scout, né? Um mapa muito próximo. <risos> É um mapa maravilhoso pra puxar scout Foda oh do céu, mas eu não curto jogar céu Grenade É uma meio perigosa out. Aí tu fica vulnerável pro outro lado Sério? O cara tá usando o bloco e tá de sub? Sério isso, cara? Pensa que o tá de block, nada ele puxa uma puta de full hum, e mata. Dei aqueles dois tiros oh, na que cabeça. Que dois chat chat seguido. Sério, não sabia! <risos> vou <risos> aí. Vou ficar tentando fazer a animação aqui. Animação, animação, animação, animação. consegui. Ah, FR, FR. Aí eu vou Nossa, olha isso. Ainda bunando com ela. Aí vou fazer e vou dar uma que outra. Vai fazer? Vamos levar uma Aí. Fazendo. Aparece o tipo... time. Não, né? É, não foi que animação, mas o pau.. Eu... Eu eu... Ai, tá chapão. Fire the hole! Dentro é do bomb. Bom? Counter-terrorist. Ah moleque! Ele é ruim, espina de Glock, contra mim, de é uma coisa difícil Olha isso, maravilhoso, apertar, sabe ver que eu não quero control mais né hum. Tipo na patente do no CS normal, belos trollzinhos Vou tentar fazer a animação de novo e dar aquela dela que é outra Ó, oh, eu tô com a animação, vou dar aquela outra. A animação, ela ah, joga, a animação. É, essa animação ela deixa de gol pequenininha aí é bom. É. Boia corpo. O cara boiando. Ah velho, eu tento fazer a animação e daqui a outra, mas não tá dando certo, cara. Mano, é muito fácil. Olha é. isso, eu tô dando não animação de novo. Aí tu anima... ah, é não tava gravando, velho. É, tava é uma pena. Demais, né? É uma pena que eu sou tão bom que não morro, aí não tem como você gravar. Não, é que isso não presta pra nada eu, sou... <risos> eu vou fazer a animação e vou rodar aqui a outra de novo Ó, tô fazendo animação, parece alguém Vamos lá Olhe, olhe, olhe Ninguém aparece, cara? Tá... Os caras em busca Pé, da animação Pega aqui que os tá Nada aqui Calma. Mano, esses caras tá ficando, não é possível. Escolhendo que eu acho que vai vir aí. Pula, pula. Eu, eu achei que... isso <risos> <risos> vídeo. <risos> <risos> tá de brincadeira. Ah. Calma, o louco tá lá também. Aí, eu consegui tá bom, a animação tá aí, de bem. primeira. Bruno, eu tô muito bom. <risos> eu já sei uma bala. Chega aí que eu te dar um pé aqui. Aí, menos 29 <risos> Ai, não pode fazer uma coisa dessa, não Muito apelativo, você Nossa essa cara Me manda uma bang pop Me manda uma pop, me dando uma pop Pra eu dar a cara lá no sapão tá pão, Sapão, sapão uh, Sapão maravilhoso Espera Quando eu tiver na boquinha, vai Matei? matei? Matei cego! Beleza Tem a Kali, tem aqui, a... ai! Ai! Kali! Ai, não consegui pegar Conseguiu? Não Ó oh. Pegou, deu agora, agora eu te dei alta, você vai seguir aqui, você tá me pedindo Muito bom Tá, vai lá Acabei uh, Fica mirando Pega um aqui ou a gente vai? Buena! O cara é muito ruim, meu Deus! Eu tava mirando no outro lado, velho! O cara ainda consegue morrer pra mim! Ô, oh, melhor coisa que eu fiz foi eu mudar a mira! Mano, que par! Vai, vai, pode ser. Tamo jogando. Mirado, né? Tamo jogando bem, né? Tamo jogando bem. Na né? verdade, você tá jogando bem, né? Você começa a jogar quando eu começo a gravar, né? Eu, eu não vou, tô gravando. Vou. Calma. Dá pra você... Você tem visão do sapão aí? Tem. Tenho visão do sapão e do... Gimento. Não teve como. Mas esse HE, vai. Calma, espera aí. Espera, espera, espera, espera. Ai, Vou Deus pegar Deus. um. Meia opnei muito, velho. A ah, merda! Nunca vi o cara, fica ampelado. Hum, um de dano. Tá bom, tá bom. Ah, não é 7x2 <risos> no cara. E 7-2 no outro. Ah, 6-2, 6-2 é um bom número, cara. Uhum. Uhum. Tô jogando uhum. ó, uma beleza, sempre jogando uma beleza. Tudo bem que esse mapa é o ST, dá pra gente fazer boa. Bora buchar sapão, correndo, se não um doente, sabe? É, claro. Não pode faltar. Parar de Glock não é parar, velho. Se, se tirar o dedo do W, eu vou quicar. Vou fazer uma banho de falta. Vou quicar se tirar a um mão do W. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos destrói esse cara. Boa. Ai, tá ligado? Eu não vou dar não. Deixa eu contar. Eu foi mal. Eu não vi que você tava ali. Ah, mas tá bom. Mata lá esse cara. Tirou a mão do W. Não, não vi isso. Não vi um cara tirar a mão do W. Ai, não. Aí tá andando de lado. Eu confio. Ai, não. Meu cu. Aí trocou para a USP e aí não, não tenho confiança Metralha ele Ele não tem defuse Não, não tem vai defuse aí, Não, não vai é, tem defuse Fica triste, cara Sai mesmo Acabou <risos> muito acho que vai defusar doença germ... um germo o que? um língua um germo? que? que merda significa isso o que isso? <risos> Eu não sei o que Tem é um pezinho lá no cimento, pega lá, pega lá pezinho da grade pezinho da grade? se você virar Aí se tu matar tá. de novo Olha o cara aqui, ó. Tem um visão dele. <risos> Vou tacar o um GE, ó. Olha <risos> que bonitinho, ruxou! Tá avançado. Tá colado aqui. Pode dar pra fire. Não? Saiu? Deve... Ah, ele foi pra nossa base. Água na nossa base. Meu Deus, galhão, mamãe. Tava na nossa base. Planta, planta, planta. O é, Tá na minha do combo, nem atirei... Ah, é o que? Eu, eu taquei tá uma gaia... Não. Ga... Não! É maravilhoso a é, H é que eu tô aqui no cara. Eu ta aqui. Eu vi o cara passando, pulando. Aí o cara foi pra água e eu taquei uma H nele, deu de dano, mas... Uh, Nossa, o cara não matou ninguém, como assim? Não, aí. Aí o JR tá Tá trolando. Banguei. Banguei, bang. bang, mais uma. Cell... Okay. Hummm, JR nos matou. Ah, Aí vi. a primeira kill do JR sou eu, né? Tem que ser. Tinha que ser. Tinha que ser. Viu que o Eu vou que tá <risos> mesmo. Hahaha. <risos> não. É algo importante que não tô vendo. Você vai ver, né? Não tem medo de ruxar, cara. Tá? Tá água. Não tá pra água e o outro é céu. Olha ah, aí, a HE. Eu tô preso. É a merda na minha HE, porque ah. eu não arco. Ah, quase. Pega o água primeiro. Esse discount é meio difícil de ah, pegar. Ah, não! Ele me miou. É difícil de pegar, Ai, o Dinho. Ah, ele me viou! Me <risos> Ai, HE voou! Ah, Ah, não tá. Vai dar um pezinho lá no cimento que eu mato os dois caras. Não, agora eu vou que vai me dar o pé. Eu ah, não. Ah, não. Caramba, cara. Ah, não. Ah, não. Ai, merda. Ah, não. não. Ah, tô <risos> certo. É uma arma Vamos. Finge que vocês é uma sub. É uma Alp. São Dá duas pé, alpes. É, é, é, é. Finge que... que um é, é scout, é outro é Alp. É. Calma. Vai, sobe lá, sobe lá. Vai, vai, vai. Rápido. Rápido. É mais pra trás. Vai. Vai. Calma aí, eu já vou levantar. Vai, Levanta. Beleza Bom, é Calma, tô dentro do bomb. bomb Ele morreu com o é Pega essa assim. CZ, pega a CZ, que eu tenho muito medo Calma Pega essa golpe aí, ó Vai, vai na frente Intimido o time do cara Que? Ah, tô tem... indo Não Nice. Yeah, nice. Aí é nice. Aí, ó, tem que fechar com aquele drop daquela caixa maravilhosa, né? Nem o pen. <risos> Ai, ainda tô acal. Ah, eu não ganhei caixa. É... Que triste.